O Estado vai melhor, né? Está, quanto o Estado mais enxuto, mais. menos impostos pode comprar e mais empresários podem trazer, que vai gerar mais empregos. Olha só o que acontece no Brasil, tentam fazer todo mundo igual, né? é claro que tem Estados que, por exemplo, Rio de Janeiro, o ICMS é mais caro, não sei se é 19% ou 20%, Santa Catarina é 17%, porque eles fizeram o imposto da pobreza. Só que tu sabes que os governadores roubaram o dinheiro tudo e não uhum. deram nada pra pobreza. Hã? Sim. Hã? Um clássico. E tu vai pra estados onde a gasolina custa R$ 5,50 e tem estados que a gasolina tá custando R$ no, no Rio é assim, é sempre um real mais caro okay, que aqui. Ok, porque tem imposto mais caro. Né? Mas é pra, <risos> é pra pobreza. É pra pobreza. pra pobreza, né? Você sabe... Com a pobreza, ah, na minha opinião, Deus. sabe como é que resolve? Não. E nesse estado... Não e... cobra menos, deixa, o, o, deixa as empresas aparecer para empregar os isso, caras, irmão. Isso, não é isso, ficar dando dinheiro isso, pros outros. Isso isso, isso, isso, isso. Agora, quando é que isso vai mudar? Quando o brasileiro cansar de aceitar o errado como verdadeiro. Né? As pessoas aceitam muito, não sei porquê. Assim, eu sou empresário e falo aquilo que eu quero. E apanho por isso. Mas também meto o pau. Falo, falo quem é o cara. Vou lá, vou pro pau. E se Já todo processaram mundo... processaram muito? Ah, processam, mas eu processo também eles também. É? é eu tenho... Vou, um é. time de advogados você deve eu ter. Eu tenho, eu tenho, né? Porque se um promotor, alguém fizer uma coisa de errado, a gente processa ele também. Né? Certo, certo. os o Estado... Certo? É, se alguém fizer errado... E muitos funcionários públicos, ideológicos, usam a máquina pública... Pra te afrontar, pra te calar. Mas a gente fala o nome dele. É? Tem que falar o nome dele. Qual Ó. o nome da moça que não quer que você põe a estátua lá no Maranhão? Como é o nome? Como é o nome dela? Pega lá. Dá Eu... moral, negativo é, pra ela. É. Ah, ela fez um vídeo, fiz um. É. Eu sou atriz fulana de tal. É. É. é. Pô, é pra falar, nome... falar em vídeo, esses dias aí tu fez um vídeo aí. Falando ah, que uma Masmina era comunista, não sei o quê. Do que, Do que era? Eu não, eu não sei porque... ah, Você postou no seu, na, nas suas redes sociais um vídeo falando de umas meninas que estavam falando umas paradas comunistas, não sei o que, recentemente. Ah, não, era, era uma aqui de São Paulo. Uh -huh. A Joy? Não. É Yasmin e a Cris. Uma meio árabe e a outra uma branquinha, pá. E eu falei? falei Não sei, elas falaram é, que. Elas que falaram aí. Porque ela fala assim, pô, mas eu, mas eu nem sou, sou esquerdista. <risos> o nome dela, ela que está aqui, ela. É, é ela, te, ela. é, Claudiana Cotrim. Ela é Claudiana? Cotrim. Cotrim. Ela fez um vídeo lindo, maravilhoso, produção de cinema. Me disseram que foi alguém lá do, do estado, que, lá da, lá, lá, lá, lá, né? É, essa aqui, ó. ela fez um vídeo. 35 de em Como é que é o nome dela? Cl... Claudiana, começou a falar? Ah, é também não. Ah, mas o vídeo parece Claudiana, parece, tá todo em pacote. Não, é. Filme, ah? Né? Foi feito produção. É. É. é. O Luciano Davan, ele vai colocar uma estátua da Liberdade no nosso solo brasileiro. Isso é, é um absurdo. Mas a população tá Falsa puta. A tipo, sei lá, que <risos> É. é, é. Não, e, e a população tá puta da vida, puta da vida. É. Né? Com ela, porque por né? Com ela, claro, né? Não, mas nós não, aqui não, aqui não pode colocar cara, está 200 toda liberdade. Novos, não pode não, porque ele é, é isso e porque o Luciano é isso é, é uma coisa absurda o, o, assim, ó, mas eu não dou bola entra aqui, sai aqui. Entra aqui, sai aqui você tem que olhar para frente olhar o teu objetivo, seguir à frente e não escutar as coisas entendeu? porque senão você não faz nada alguém tem que criar a competidora Havana e é. aí põe um, um fio Del É, fio Del Cássio boa, <risos> boa, Com, um, boa, charuto. É bem, é? com ah. um charuto. Com um charuto, com um charuto, é. com um charuto. Ah. Vender só charuto lá. <risos> até que não é uma ideia. Tá boa, Cuca? Pô, tá boa pra cacete. É, E o vinho também. Bom, é, bom, é demais, é bom demais. Ah. demais. Os amigo... dois tomam vinho? Eu, eu, cara, eu tomo um vinho ou outro. Porque na, na minha experiência de moleque... Eu tomei um porre de um troço que nem é vinho, que é aquele de Dom Bosco, sangue de boi, essas paradas. E foi um porre inesquecível. Daí eu meio que fiquei, uh, não sei se eu quero tomar vinho, não, não sei, pá. Mas eu tenho tomado uns vinhos aí bem gostosos, cara. esse aqui é bom, né? Esse Uou? é bom, esse é bom. O último, que eu, o último que a gente tomou aqui que eu gostei muito foi o Alma Negra. Sim. Bom pra cacete também. Sim, é argentino. É, a gente... argentino. E manja mesmo de ficar. Argentino, é... chileno, brasileiros. Nós temos bons vinhos brasileiros. Aí é, fala um vinho bom eu... brasileiro. Tem, eu vejo bem. A Serra, a Serra Catarinense, a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha tem vários vinhos bons. E agora a, a Serra Catarinense está fazendo vinhos também muito bons. Eu acho que... Você sabe que a, uma das melhores maçãs do mundo é a maçã brasileira, né? Que também antigamente a gente importava da Argentina. E hoje é fabricada aí... E no, a, a maioria, 51% é fabricada em Santa Catarina. Da hora. Da maçã. Aquelas, aquelas bem azedinhas, aquelas, Eu adoro maçã. Crocantinha. Ah? Crocantinha. É, crocante. E, e agora está forte na, na serra catarinense o vinho. Tem vários vinhos legais. Eu tenho um cara lá, que é um sommelier, que faz vinhos é, especiais. Vou mandar para eles aqui, filho. Não tem hidromel aí, não, não, tem? Comendador, não, não tem. comendador, né? Vinho do comendador. Vou mandar. Cara, Cara é, a oh, mi... você vende bebida nas avans, não? Vendia, Vendia já essa... vendi. Já vendi tudo que tu possa imaginar. Desde é, comida, já vendi, é, eu vendi vinhos, já vendi tudo. E aí depois tu vai montando uh, o, teu, o teu mix baseado naquilo que você acha que tem que ser fica assim por dentro. Fica, fica ah, fita cassete. Você vendeu fita cassete? lá. Não, só escuta. É, quando eu tinha 1,99... Uhum. É, aconteceu um negócio legal. Eu, eu vendia fitas, ca, fitas de DVD, de, de, DVD de, não é de vídeo é. né? o pessoal não sabe o que é. O pessoal novo é, não sabe. Não sabe. É. É. é um aparelho grande que você botava a fita. <risos> fita tava uma fita para poder ver um filme, Vou ver um filme, tá? E a fita quando era virgem, ela vinha selada atrás. É. E quando era virgem a gente arrancava o um negocinho atrás para não pra... poder gravar isso para e aí eu era o cara que vendia 1,99 99 na época e eu tinha comprado um lote de fita virgem aí veio um, um dia é um pessoal de um de uma cidade que ia ter uma festa